Olá amigos e amigas, meu nome é Fernando Lima Monteiro, de Belém do Pará, sou o autor, o escritor e o desenvolvedor dos pequenos livros de montar, também chamados de mini-livro. Atuo desde o ano 2008 e nos anos de 2019 e 2020, ministrei oficinas virtuais autônomas de confecção de mini-livro, onde os alunos e as crianças utilizaram o mini-livro em PDF através do celular ou do computador e a, mais a impressora, para baixar, imprimir e montar os pequenos livros chamados de mini-livro. Participei com o mini-livro na TV Cultura, do Pará e na TV Nazaré de Notícias. Participei da primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo e da Flipoços de Minas Gerais, como autor e expositor. Lancei sete livros de mini-livro no estande dos escritores paraenses, na 23ª-feira, panamazônica do Livro e das Multivozes. Continuo trabalhando com ações de mini-livro para divulgar, difundir, promover os livros de montar. Gostaria de ser contemplado com esse prêmio e continuar com ações com o mini-livro de montar. Gostaria de oferecer mais livros gratuitos para baixar, imprimir e montar. Portanto, desejo a vocês amigos o meu muito obrigado.